Então, vocês que são profissionais desta área, é a grande oportunidade de vocês otimizarem o seu trabalho. Primeiro, otimizar os serviços para quem já trabalha com massoterapia, podologia, manicure, pedicure, esteticista, cuidadores de idosos, que eu não tenha relacionado ainda aqui, ó. Você é, você é cuidador de idoso, tem muita gente trabalhando com cuidador de idoso, que é um nicho de trabalho muito interessante, muito interessante Está cuidando do idoso, é cuidador. Se você entregar uma massagem para o idoso, as pessoas que pagam para você cuidar dele, né, normalmente são os filhos, né? Pagam para você cuidar do pai ou do vô, ou da avó, eles verão no no cuidar, né, no, no no idoso ou na idosa o tamanho do benefício o tamanho do vício que esse idoso vai ter. Algumas vezes, né, não raro, a pessoa até sai da cama, está lá num processo depressivo, triste, aborrecido, né, não enxergando mais nada na vida, todo de cama, nunca mais vou levantar da cama, de repente você começa a fazer massagem, a conversa terapêutica, do jeito que eu ensino, né, a nossa metodologia simples, prática, objetiva, você consegue melhorar o estado emocional desse idoso que está acamado, ou não necessita propriamente estar acamado Mas está acamado por estar muito triste Amargurado Um processo depressivo E você vai lá Com a massagem nos pés Feita direitinho Direcionada do jeito que eu ensino Esse idoso muitas das vezes acaba levantando Tendo aí um, um momento né, Alguns anos a mais de alegria E o idoso contente Os filhos ficam contentes os netos ficam contentes Opa, e os filhos contentes? E os netos contentes Você acha que você vai fazer massagem só no idoso? As pessoas que pagam para você estar lá cuidando dele Vão querer também a massagem Eu quero que vocês tenham essa visão ampla Essa visão macro da oportunidade Então é questão de oportunidade A oportunidade está passando à sua frente Mas você precisa tomar a ação De pegar essa oportunidade para você É isso que eu quero mostrar para vocês